Boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui no programa do Reconexão Periferias. O projeto Reconexão Periferias de hoje recebe dois convidados para falar sobre saúde mental e direitos humanos. Filipa Brunelli é a primeira vereadora trans eleita em Araraquara e ex-gestora de políticas LGBTQIA+. Leonardo Pinho é presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental e da Central de Cooperativas Unisol Brasil, e ex-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. O Reconexão Periferias é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, existente há mais de dois anos, que tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. Conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede. Para acessar nossos materiais, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Essa série de lives é semanal, sempre às terças-feiras, às 17 horas, e trata de temas relacionados à edição mensal da revista Reconexão Periferias, que no mês de, de setembro tratou do setembro amarelo, que é o mês é, de prevenção ao suicídio, e fala de uma perspectiva humana e das periferias sobre saúde mental. As conversas ficam disponíveis no YouTube do PT, no Instagram do Reconexão. É, então, eu vou abrir agora, é, passando a palavra para a vereadora Filipa, que é uma, uma precursora, digamos assim, né, desse, desse tema na, na cidade de Araraquara, e é uma das primeiras vereadoras trans eleitas no Brasil, e ela escreveu um artigo que fala sobre a saúde da população LGBT e as implicações que o preconceito tem, que a discriminação tem sobre a, a saúde dessas pessoas. Então, boa tarde, vereadora Filipa. Gostaria que você começasse falando um pouco sobre isso. Azul, Rose, muito obrigado por fazer esse convite à Reconexão Periferias. Eu queria dizer para você, Rose, que eu participei, inclusive, do encontro lá em BH que criou né, o, o Reconexão Periferia. E é muito bom ver que esse projeto deu certo e que hoje ele já está há mais de dois anos a Perseu Abramo aí fazendo o seu papel social de reconectar de fato as periferias. Isso é, é, é fenomenal. Quero agradecer também ao Leonardo, companheiro que vai fazer essa explanação junto a mim, né, e toda a galera que vai nos assistir, que está nos acompanhando, é, para que a gente possa abordar essa temática. Bem, Rosa, a primeira problemática nós já podemos é, exaltar pelo, pelo, pelo um pouco de, da, da minha apresentação. né Como você fala... É, eu me chamo Filipa Brunelli, gente. Sou a primeira travesti eleita, a primeira mulher transexual eleita aqui no município de Araraquara, a primeira da região Centro-Leste do estado de São Paulo, né? E uma das 23 pessoas transexuais que se elegeram na última eleição para as câmaras de vereadores em todo o país. Então, isso já demonstra a nossa primeira problemática social, né? Quando nós falamos de democracia representativa, nós ainda não estamos de fato representado sendo que nós, pessoas transexuais e travestis, somos apenas 0,001% de todo o parlamento brasileiro. Então, isso significa que a gente, de fato, ainda não está é, dentro e, de fato, contribuindo para que esse sistema possa olhar para as pessoas, para as marginalidades que compõem a sociedade né, e para os grupos ditos minorias políticas que fazem parte desse contexto, desse, contexto social. Então, essa a gente parte já desse primeiro princípio, que é importante a gente correlatar isso, para que a gente possa, de fato, compreender o quanto o debate da saúde mental, ele tem que ser feito junto com o debate da leitura social, né, porque não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Eu, enquanto graduanda de sociologia, enquanto estudiosa da sexualidade de gênero, eu sempre falo, Rose, Leonardo e os demais, que a biologia ela é fundamental para que a gente também passe a compreender o desenvolvimento do, do indivíduo é, na sociedade. Mas a, a construção social, ela, ela que dá todo o toque final, é ela que vai dar aquela cerejinha no, no bolo para de fato mostrar quem é aquele indivíduo e é ela que vai é, ditar mesmo a, a vivência daquele indivíduo. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra. Se nós falamos de saúde mental, automaticamente nós precisamos fazer é, esse debate através de uma leitura social que respeite a diversidade e a pluralidade humana presente na sociedade. Né, então, é, como você disse, é, eu sou uma das pioneiras aqui nesse sentido, né, desde mi, eu tenho desde do, 2010 eu atuo na militância, né, já faz um tempinho, gente. Vocês dizer que a gente vai voltando no tempo, assim a gente fica até meio passado, assim. É, na militância LGBTQIA+. Em 2016, eu adentro um pouco mais, de modo mais enfático. Em 2017, então, eu sou convidada para conduzir as políticas públicas é, LGBT aqui em Araraquara, pelo então prefeito Adinho Silva. Né? Então, isso também foi um marco na nossa cidade e algo que contribuiu para que a gente pudesse levantar essas problemáticas. E aí, até agora falando um pouco mais com o Leonardo, que debate essa questão é, da saúde mental, Uh, eu sempre vi, Léo, essa questão do, da, do Setembro Amarelo, por exemplo. né? Meu, o Setembro Amarelo é uma campanha maravilhosa, uma campanha que, inclusive, ela, ela deixou de ser nacional, né? ela passou a ser uma campanha internacional, uma campanha de fato que faça o debate da prevenção ao suicídio. Só que uma coisa que me incomodava muito é que a campanha do Setembro Amarelo, ela passa a ser uma campanha um pouco, digamos, higienista. Que vida que é essa que nós queremos preservar? Qual é a vida que importa para o sistema? Qual a vida que as pessoas de fato dizem você não está sozinho. E aí foi quando eu comecei a estudar a temática, a me aprofundar na temática e na problemática social, devido ao fato de eu perder muitos amigos é, para o suicídio da comunidade LGBTQIA+. Né? E aí eu digo, e com muita propriedade, que a, o suicídio ele é uma vertente da LGBTfobia, no caso de LGBTs, porque o indivíduo ele apenas finaliza aquela morte, né porque o, o suicídio não é só a auto-morte, não, é não é você se matar, né? é você finalizar o processo que a sociedade internalizou dentro de ti, é um processo que a sociedade iniciou há muito tempo. Para nós, LGBTs, é isso, é sobre isso, então... É, não é qualquer corpo que aguenta a opressão da sociedade, não é qualquer mente que aguenta né, as perturbações e as perseguições. E aí, Léo, eu comecei a, a, a... Isso começou a me incomodar bastante. E aí, buscando dados e tudo mais, a gente, eu não achava dados no Brasil em 2017. Se hoje é difícil você achar, imagina 2017, 2016, sobre essa situação. Né? E aí eu comecei a falar com meus colegas acadêmicos, né, ah, me, indicando, me indica para isso, me indica para aquilo, e aí eu chego em alguns estudos internacionais que vão mostrando essa correlatividade entre é, o suicídio e a população LGBTQIA+. E aí, na hora que eu pego aqueles dados, é aquilo que eu imaginava. É gritante os números, né? É, por exemplo, tem uma pesquisa da Universidade de Los Angeles, Instituto de Los Angeles, que fala que 41% das pessoas travestis e transexuais já tentaram ou já pensaram em suicídio, né? E isso é algo que é dado. Eu acho que a maioria de nós já passou por um momento, né? Principalmente quando nós falamos dos momentos de disforia de gênero, e aqui eu, eu falo da disforia de gênero não no contexto da CID, né, do Código Internacional de Doença, mas a disforia de gênero ao qual nós, pessoas, trans, nós pessoas transgêneras, é, não nos reconhecemos e não é, aceitamos essa identidade que tentam colocar em nós. Né? Então, é nesse sentido que eu trago essa expressão. E aí, isso vai fazendo com que cria uma pressão sobre nossos corpos, fazendo com que, de fato, a gente finalize esse processo. E aí, eu passo, então, desde essa dessa realidade, a conhecer outras realidades, realidades LGBTs. Eu passo a fazer um mapeamento também nos CAPs da cidade, que não tinha esse mapeamento, né? E aí as assistentes sociais e tudo mais falavam para mim, não, isso é coisa da sua cabeça, né? Não, não é assim, esse número não é assim. Eu falei, beleza. Quando nós reformulamos as fichas de entrada do sistema de saúde aqui da cidade, que nós começamos a colher informações de orientação sexual e identidade de gênero, nós vimos que a maioria eram pessoas LGBTs que passavam pelos carros. Então isso traz uma realidade também que precisa ser evidenciada. Né? Quem são as pessoas que estão precisando de ajuda? Quem são as pessoas que estão se suicidando, que estão matando? Mas como as vidas das pessoas LGBTs, para esse sistema, não são consideradas vidas humanas? Porque nós ainda lutamos pelo, pelo direito básico da vida ainda. Então nós lutamos para ser reconhecida como seres humanos. Porque o sistema ainda não se reconhece o do, no, como seres humanos, tanto é que eles não têm o um peso na consciência, digamos assim, quando os nossos corpos são eliminados, né? justamente por essa prerrogativa. Então, é, eu vejo que nós precisamos avançar nesse, de, nesse debate, Rose, Léo, do que tange amarelo, trazer à tona a problemática social, quem são os corpos que estão sendo higienizados na sociedade, quem são os corpos que estão sendo eliminados da sociedade. E que quando nós falamos as vidas importas, nós estamos falando de todas as vidas, inclusive as vidas de pessoas LGBTs, de prostitutas, de pessoas pretas, de pessoas periféricas, de quilombolas, de indígenas. Nós estamos falando da diversidade como um todo. Né? E aí dialoga muito nesse... essa questão da saúde mental, aonde nós temos um sistema que infelizmente não dá conta da demanda, que a demanda ela é alta. A nossa população, ela está passando por um processo de adoecimento muito grande, muito grande. Esse adoecimento abateu nas nossas periferias há muito tempo, né? só que antigamente a gente tinha ainda essa prerrogativa de que depressão, ansiedade, síndrome do pânico era doença de rico, e a gente sabe que de fato é bem distante disso, né? quanto mais a pessoa é lascada na vida, maior são as chances dela desenvolver uma patologia como essa. Então eu digo que nós precisamos, e já passou da hora, da gente fazer esse debate com responsabilidade, da gente fazer esse debate de fato considerando a diversidade, entendendo quem são as pessoas que precisam de ajuda, quem são as pessoas que precisam ser atendidas por este sistema. E aí, quando eu falo para esse sistema, eu trago à tona a problemática é, das doenças mentais, dos atendimentos, nós temos uma supernotação uma fila imensa na saúde especializada, que não dá conta da demanda, nós temos uma demanda reprimida imensa em nosso território nacional, né e aí quando a gente acha que a gente avançou um pouquinho, já vem uma galera reacionária com um debate é, forte de trazer à tona essas clínicas que aprisionam as pessoas, essas clínicas que tentam corrigir as pessoas como se elas fossem é, indivíduos errôneos indivíduos que não deviam pertencer à sociedade. Então, é, isso é algo que eu, eu acredito que o Léo vai, vai trazer para nós com muita mais propriedade esse debate e que é algo que a gente precisa falar também sobre, porque tudo está correlacionado. Então, agora eu vou passar um pouquinho a palavra para o Léo, senão eu não paro de falar. <risos> é, obrigado, vereadora Filipe. É, obrigado à Fundação Perseu Abramo por estar possibilitando essa conversa aqui, Queria, na verdade, iniciar a minha fala aqui, é, destacando alguns aspectos que são fundamentais para a gente entender como se consolidou a política pública brasileira na área de saúde mental e política de drogas. A, a primeira questão que eu queria colocar é que o Brasil tem uma longa tradição do que a gente chama luta antimanicomial. A ideia de que o cuidado, o modelo assistencial em saúde, o cuidado em liberdade, o direito à cidade. Esse paradigma é o paradigma que hoje é reconhecido a nível mundial pela Organização Mundial da Saúde, é, pela Organização Pan-Americana de Saúde e pelos governos democráticos do mundo todo. É, então, é importante dizer que o Brasil foi uma referência, é uma referência mundial no modelo assistencial em saúde mental e política de drogas. Agora, essa história não é de hoje. É, então, nós temos hoje 40 anos para trás de luta, de muita resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras inicialmente, porque os usuários não tinham direito à cidade, viviam é, nas masmorras medievais, do holocausto brasileiro, como a jornalista Daniela Arbex é, conceitua, é, dos antigos manicômios. Então, iniciou por trabalhadores e trabalhadoras que buscavam construir um, um modelo assistencial é, diferente no Brasil, mas foi depois, virou um grande movimento de usuários e usuárias, de familiares é, nesse campo da política de saúde mental no Brasil. Esses 40 anos foi marcado inicialmente por um ciclo, que foi um ciclo de acumulação de forças e luta, muito associado à ideia da reforma sanitária. A luta por uma reforma psiquiátrica surge no bojo da reforma sanitária. O que a reforma sanitária buscava no Brasil? Garantir na Constituição brasileira o direito universal à saúde. Isso estava também associado à luta mais geral no Brasil, de afirmar a democracia. Então, quando a gente fala em SUS, quando a gente fala em luta antimanicomial em repórter psiquiátrica, Filipa, nós estamos dizendo essencialmente de uma agenda democrática. Não é possível ter direito universal à saúde, assistência social, uma política assistencial de saúde mental, uma política de drogas que garante o direito à cidade, se não for em democracia. Em ditadura, o modelo é a exclusão social, o higienismo social, a violência institucional. E só para falar uma coisa, os manicômios não foram utilizados apenas para calar, para excluir pessoas que tinham problemas de transtorno mental ou uso de drogas. As pessoas trans foram também objeto privilegiado desses manicômios eles tratavam o que aqueles que eles não se encaixavam nos padrões impostos pela ditadura, colocavam em, nos manicômios. É importante, Rose, dizer que nós estamos aqui numa fundação de um partido de esquerda no Brasil, e naquela época, quem não concordava com a ditadura militar também era objeto de isolamento dos manicômios. Então, muitos militantes também foram enviados. Muitas pessoas, por exemplo, quando a gente vê o bicho de sete cabeças, que faziam uso, por exemplo, é, a Criativo de Cannabis, é, ali, que não tinha problema assim, de é, uso abusivo ou que colocava em risco de vida, mas que, a, que às vezes a família, por causa da, da, das convenções sociais, colocava. Então o manicômio ele é uma instituição total de troca zero. O que, que quer dizer isso? é um ambiente aonde o direito à cidade e o direito à identidade, os direitos civis e políticos, são negados. Então, é uma instituição que deve ser negada pela democracia. E é nesse clima de luta pela democracia no Brasil que surge a luta da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica. Então, esse primeiro momento foi um momento de luta. Esse momento culminou com... A conquista do direito constitucional em 1988, do direito universal à saúde. E a partir daí, começam a surgir experiências municipais e estaduais que começavam a criar um novo modelo assistencial em saúde mental. E aqui no estado de São Paulo, nós temos que lembrar o papel que teve o governo do Montoro, que teve a coragem de iniciar a primeira experiência de um CAPS que hoje é o chamado Capes Itapeva, ali perto da Vinda Paulista. Rose e Filipa. nós precisamos lembrar de duas pessoas que são fundamentais para a história do SUS e da reforma psiquiátrica no Brasil, que é Thelma de Souza, que hoje é vereadora em Santos, querida Thelma, e o querido Davi Capistrano, que começaram as políticas públicas que iniciou o processo de reforma psiquiátrica no Brasil. Então, o Partido dos Trabalhadores tem um compromisso das invenções democráticas, quando não tinha ainda a lei da reforma psiquiátrica, já haviam experiências locais de reforma psiquiátrica, de fechamento dos manicômios, em especial em Santos mas depois nós conseguimos, a partir da aprovação da lei 10.216 em 2001, então olha, de 88 da Constituição, 89 a primeira eleição para presidente direta, só em 2001 nós conseguimos a promulgação da lei 10.216, que vai normatizar os eixos estratégicos para a mudança do modelo assistencial brasileiro, e aí a gente começa a construir os serviços, de atenção de base comunitária em saúde mental. E aí a gente entra num ciclo de avanços e progressividade dos direitos dos usuários e dos trabalhadores e na constituição da rede de atenção psicossocial. Esses ciclos todos, e aí é uma questão importante, Felipe, o Brasil tem uma particularidade. Porque a nossa reforma psiquiátrica não foi uma mudança burocrática do modelo assistencial. O que, que eu quero dizer com isso? Um governo simplesmente muda o modelo assistencial, porque agora mudou a legislação. Não. Foi graças a um intenso e diverso movimento social, da luta antimanicomial, que durante todos esses ciclos, inclusive no ciclo de progressividade dos direitos, de consolidação da rede de atenção psicossocial, é, a luta antimanicomial sempre esteve presente, construindo associações de usuários e de usuárias, construindo projetos de arte, cultura, economia solidária, gerando projetos de protagonismo social. E, por outro lado, a consolidação do movimento sindical dos trabalhadores, com o Sim de Saúde, o SimpCi, depois, os conselhos de profissão que foram ganhos pelo campo do SUS e da reforma psiquiátrica, o CRP, o CREFITO, o Conselho de Enfermagem, so... enfim, associações como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o SEBS, a Associação Brasileira de Saúde Mental, que atualmente tem o privilégio de ser o primeiro não médico a presidir a Associação Brasileira de Saúde Mental. Então, isso tudo criou um caldo. De que a nossa reforma psiquiátrica não é um modelo simplesmente de mudança do modelo assistencial. Ele é essencialmente parte constitutiva de um processo de invenções democráticas no Brasil, que tem como agente principal os movimentos e as entidades sociais. Isso é muito importante. E agora, hoje para não alargar aí, Filipe, nós entramos numa nova etapa. Com o um golpe à presidenta Dilma o governo Temer começa a impor um conjunto de retrocessos nas políticas públicas de saúde mental. E com a eleição do atual presidente, que é, não merece nem ser citado o nome, por causa do descalabro que é um presidente que luta contra a constituição do seu país, que luta contra as instituições do seu próprio país, eu não cito o nome. Não cito o nome de presidente vem de pátria, que se alia aos interesses internacionais para ferir a soberania nacional. Então, o atual presidente dá um salto de qualidade nos retrocessos. E a gente entra numa etapa, Rose, de contra-reforma psiquiátrica. Todas as conquistas sociais, desde a Constituição de 88, estão em suspenso. Por quê? na área de saúde mental e na política de drogas, implementaram a agenda do Salles, de passar boiada. O que é o passar boiada, para quem nos assiste? É quando eu uso medidas infralegais, canetada, decreto e portaria de secretário e de ministro, para atingir e para atacar o marco legal. Hoje, nós temos no Brasil uma coordenação de saúde mental e uma secretaria de política de drogas, chefiada pelo doutor Quirino, que é ilegais. Eles impõem medidas contra a lei 10.216 e contra a Convenção Nacional das Pessoas com Deficiência. Essas ambas as leis colocam que os usuários não podem pelo seu tratamento, ser subordinado e ser colocado em espaços de isolamento e exclusão social. Mas, com o passar boiada com as medidas infralegais, Filipa, está voltando os manicômios. Hoje tem dinheiro público para manicômio. Hoje tem dinheiro público para instituições privadas que usam o proleselitismo religioso para impor um modelo de cuidado, entre aspas, que nada mais é do que a exclusão e o isolamento social, proibidos pela lei 10.216 e pela Convenção Nacional das Pessoas com Deficiência. A internação que está prevista na lei 10.216, que deveria ser um ponto em momentos de crise, dentro de um projeto terapêutico singular maior, se tornou o elixir da solução. E o que era para ser exceção, o que era para ser um dispositivo para momentos de crise, dentro de um projeto terapêutico singular que a cidade e que os direitos humanos deveriam ser pautados, o atual política ilegal do governo federal impõe a exclusão como primeira medida, a chamada internação como solução. Todas as pesquisas mostram que as internações não são soluções, que a internação só é para ser utilizada em momentos de crise aguda, quando coloca em risco a sua vida ou de outra e se transformou. Agora, por que, Filipe e Rose? Por interesse econômico, esse é o pior. Querem e estão voltando com a indústria privada de leitos. Retirar dinheiro do SUS, dos suas... Para dar para entidades privadas. E olha que coincidência, Felipe Rose. São entidades de grupos religiosos que são base de apoio do governo atual. A coincidência. Então, quem está nos ouvindo, olha a gravidade. Além de usar o nosso dinheiro público para violar a Lei 10.216 e a Convenção Nacional das Pessoas com Deficiência, mais grave estão usando dinheiro público para compra de base de apoio para sustentação de um governo que está sendo rejeitado pela maioria da sociedade brasileira. E termino. Que é grave. Conclama a todos e todos e todos que atuam, que são de entidades, que são de organizações. Os governos, os partidos populares, democráticos desse país. Para a gente voltar a criar um programa, uma política pública de saúde mental e drogas que cumpra a Constituição, que cumpra a Lei 10.216 e que cumpra a Convenção Nacional das Pessoas com Deficiência. Nada mais é, nós estamos pedindo para que se cumpra a lei no Brasil. O atual governo, a atual Coordenação Nacional de Saúde Mental e a atual Secretaria Nacional de Política de Drogas passam a boiada para garantir dinheiro público para instituições privadas que apoiam o atual governo. E é gravíssimo. E termino. Nós precisamos de uma política pública que garanta, porque eu sei que na sua cidade, você que está nos ouvindo, não está sobrando dinheiro para os equipamentos do SUS e do SUAS. Está faltando dinheiro. E esse dinheiro está sendo drenado para instituições que, são, que ganham dinheiro com o sofrimento das pessoas. E, Filipa, é gravíssimo o caso quando é pessoas trans, porque além de excluir as pessoas do convívio social, essas instituições tentam mudar, impor identidades que as pessoas não se aceitam, que as pessoas não se reconhecem. Então, é uma violência em dobro, em triplo, porque além de essa pessoa ilegalmente ser excluída, ser internada em instituições privadas, tentam tirar as identidades daquelas pessoas. E aí é um duplo, triplo sofrimento. O do isolamento e da internação ilegal em instituições que tentam impor religiosidades e padrões de conduta em que as pessoas não se reconhecem. Então, é um chamado. Voltemos ao Brasil a construir uma reforma psiquiátrica antimanitomial e uma política de drogas baseada no direito à cidade, na redução de danos e, principalmente, no cumprimento da lei da Constituição, da Lei 10.26 10. e da Convenção Nacional das Pessoas com Deficiência, pelo cuidado, pelo modelo assistencial público e não segregativo fundado nos direitos humanos. Obrigado. Eu é que agradeço por essa aula, essa aula de construção da política de saúde mental que você deu aqui para a gente. E eu gostaria de é, fazer um, um gancho aqui com o que você estava falando sobre todos os retrocessos que estamos vivendo no Brasil hoje é, para fazer uma pergunta para a vereadora, né, que é uma das primeiras vereadoras trans eleitas. Me parece que nas eleições municipais houve uma uma reação na verdade né porque as, as, os vereadores no Brasil todo é, que foram eleitos tem maior número de jovens de pessoas negras de pessoas travestis parece que tá havendo uma reação a esse movimento de, de sufocamento da democracia que o Brasil tava vivendo eu gostaria de pedir para a vereadora fazer uma análise disso e dizer o que que ela tá vislumbrando aí pela frente Perfeito, Rose. Eu acho que é isso mesmo. Mas antes de entrar nisso, eu preciso comentar o que o companheiro Léo trouxe. Gratidão pela sua aula. É basicamente isso mesmo, né? É, fica cada vez mais explícito a conduta do que tange esses grupos religiosos usurpando dinheiro público para se fazer uma política de assistencialismo do que tange a saúde mental que eram vistos na Idade Média, cara. Eu fico louca com isso, né? Eu fico... É, é aterrorizante, porque se eles não conseguem colocar a doutrina deles enquanto sociedade, né, fazendo o seu ser no debate, eles buscam essas formas de obrigar as pessoas a, a participar e estar nesses núcleos. Então, o Leonardo traz isso para nós de uma forma esplêndida, e a gente precisa denunciar isso. Não é possível nós permitirmos uma situação como essa e que tudo fica do jeito que está. Né? Mas é, trazendo um pouco desse debate, Rose, eu acho que, com certeza, a gente está reagindo, a sociedade está reagindo. Né? De fato, quando nós falamos de democracia, nós não falamos apenas do processo de ir votar, voltar, porque a democracia ela é muito além disso. A democracia está para muito além de você ir nas urnas no dia da eleição e escolher seu candidato. Então, acho que as pessoas começaram a entender esse processo e o quanto que, quando eu falo de renovação, eu não estou falando apenas de corpos jovens, eu estou falando de renovação política no que tange ao debate político. Nós precisamos oxigenar os debates políticos. E quando eu também falo de representatividade, Rose, eu não falo de representatividade apenas física e corpóreo. Ela é importante, com certeza, mas nós precisamos de representantes que, de fato, tenham argumentações, representantes que tenham ideologias. Porque não dá, por exemplo, vou dar o um exemplo aqui da Câmara é, do, de São Paulo, por exemplo, Holiday. Homem, gay, negro, e é o que é. E defender o que defende. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses discursos rasos de representatividade, com esses discursos rasos de renovação. Quando nós falamos renovação e representatividade, é isso que nós estamos falando. Estamos falando de seres agentes sociais, militantes, ativistas que de fato entendem que a democracia ela não é e ela não pode continuar como o sistema está conduzindo ela, né? Desde 88 da quando nós construímos a nossa constituinte que que a princípio ela é maravilhosa, né? Mas tirando alguns erros que ela tem, mas ela é uma constituinte maravilhosa, essa democracia de fato ela não chegou a todos, Rosa. Então, essa democracia que a gente tanto defende, nunca chegou a mim. Quando eu estava na prostituição, quando eu estava me prostituindo com as minhas, essa democracia ela nunca chegou a mim. Mas é o, é o sistema que eu defendo, porque eu acredito que de fato é o sistema que pode fazer com que as minhas sejam inseridas. Então, quando nós temos a eleição de uma travesti, de um preto, de uma pessoa periférica, de uma mulher que traga com ela a bagagem da representatividade da vivência e a bagagem da representatividade do debate né, e da ideologia, aí, automaticamente, nós temos uma renovação daquele ciclo político que é tóxico. Porque quando nós adentramos esse sistema, nós vamos entender o porquê que o nosso país chegou aonde chegou, o porquê que os sistemas políticos estão é, no gargalo, porque existe um mecanismo de uma massa, de uma velha política instaurada nessas instituições, aonde não aceita o novo, aonde não é, faz com que a sociedade avance e aonde sempre fica voltando para o passado, para o retrocesso, para o conservador e em torno também dos bens próprios. Vocês podem perceber que é sempre os mesmos núcleos, né, quando as pessoas são eleitas, ou é, da, é, é parente, é familiar, né, ou é... Enfim, é sempre os mesmos núcleos. Mudam-se algumas caras, mas os núcleos com, com, permanecem o mesmo. E, Rose, quando você traz isso, é, nós tivemos um aumento significativo da eleição de mulheres pretas, por exemplo. Nós vemos um rompimento nessa lógica patriarcal sistêmica branca, onde essas mulheres estão rompendo com essa normatividade. Quando nós vemos, por exemplo, uma Felipe eleita, a Erika Hilton, a mulher mais votada da história de São Paulo, uma travesti preta, né? Quando nós vemos Erika Malunguinho, uma deputada estadual, né? quando nós vemos as diversas travestis eleitas, a Isabeli, também maravilhosa, de Limeira, e aí nós vemos que nós estamos rompendo com essa catástrofe que é o sistema. E aí nós vemos o quanto que é problemático, porque nós, pessoas brancas... As pessoas cisgêneras e as pessoas heterossexuais não suportam mais o sistema que eles criaram e o sistema que eles conduzem. Esse sistema ele está oprimindo eles mesmos. Não está mais oprimindo somente os diferentes. Então é por essa lógica que nós temos essa, esse jogo, esse vira-volta. Eu vou ser muito sincera para você, Rose. Nós E aí eu falo enquanto nós, pessoas LGBTs, que é a propriedade que eu tenho para falar neste espaço. Nós pessoas LGBT, principalmente nós mulheres travestis e gêneros, iniciamos um processo que ele é sem volta. Não tem mais volta. Esse processo é o processo de ocupação de espaços. É um processo que nós não vamos mais aceitar, que digam, que dizem para nós onde nós vamos ocupar, onde nós vamos estar. Eu quero ser uma prostituta, eu quero ser uma travesti, eu quero ser gay, eu quero ser lésbica, não importa. Mas eu vou escolher. Eu vou escolher aonde eu quero estar. Antes, como eu, na prostituição, hoje, como uma parlamentar do município de Araraquara. Então, é sobre isso. Nós iniciamos um processo que ele não tem mais volta. Por mais que tentem nos oprimir e nos tacar para esse ostracismo da sociedade, nós não vamos aceitar. Então, podem continuar, podem tentar bater muito mais, só que nós não aceitaremos mais, e a gente é muito grande. As nossas... E aí, principalmente quando o Léo traz essa historicidade da ditadura militar, Léo, é, os corpos travestis, principalmente quase no final ali da ditadura, né, quando começa principalmente a questão da contaminação de STIs no Brasil, é, os corpos travestis que eram rotulados né, pelos câncer gay, muitas inclusive nem tinham contato com o vírus ainda, né, mas eram rotuladas, elas nem para o manicômio elas iam. Elas eram mortas, elas eram extintas numa operação chamada Operação Tarântula, que acontecia no de São Paulo, onde os corpos travestigêneos eram eliminados. Até hoje, nós buscamos, junto à anistia as nossas. Nós queremos saber aonde foi parar as nossas travestis que militaram. Porque, inclusive, a esquerda brasileira esquece que no processo de redemocratização desse país, no processo da construção da constituinte, nós travestis, nós LGBTs, estávamos nesse processo. Nós estávamos ali lutando junto aos trabalhadores e trabalhadoras. Nós estávamos ali lutando junto ao povo progressista. Só que, mais uma vez, tentaram nos esquecer. Então, agora é a gente demarcando. É nós, de fato, fazendo valer à tona a inserção e a oportunidade que nós tivemos quando o governo Lula assume e começa a criar políticas institucionais que beneficiem a população LGBTQIA+. Então isso é uma resposta das políticas públicas criadas em 2003. Hoje, uma travesti ocupar a Câmara de Vereadores é porque em 2003 começou a ser institucionalizadas políticas públicas LGBTs. É porque o Estado passou a se responsabilizar pelas mortes da LGBTfobia. Mas, Filipe, com o governo Lula, a LGBTfobia acabou... Como que está agora? É óbvio que não. É um processo histórico. Mas somente o fato do Estado reconhecer a LGBTfobia, reconhecer a sua responsabilidade e a sua irresponsabilidade quando corpos LGBT são extintos da sociedade, isso já é um grande avanço. O que acontece hoje é completamente diferente. Nós temos um, um, um, um presidente da República é, que eu tenho até... Eu tenho minha boca até coça quando eu chamo ele de presidente, porque aquele cara não servia... É, não sabe nem para respirar, de verdade mesmo. Nosso oxigênio ele é muito nobre para uma pessoa como aquela utilizar. E um cara ele dissolve as políticas públicas institucionais LGBTs, ele dissolve toda e qualquer política que nós construímos. Nós, sociedade civil, inclusive. Por quê? O governo, em âmbito federal, ele abriu as portas, mas quem construiu isso foram nós, nossa sociedade civil. Então é uma forma de nos silenciar. E aí, além disso, nós temos um presidente da República que legitima a LGBTfobia. Um presidente da República que foi o primeiro presidente no mundo, na história do mundo, a ser condenado por homofobia. Isso é grave, isso é sério. E nós precisamos falar, e aí não tem como nós correlacionar um assunto ao outro. O assunto que o Leonardo traz é gravíssimo onde nós temos as questões e os retrocessos batendo a porta da luta antimanicomial e é um processo também que está é, perturbando a comunidade LGBTQIA+. Então, Rose... Eu digo que nós, nós iniciamos esse processo, não tem mais volta, e daqui para frente é isso. É mais travesti na política, é mais preto na política, é mais periféricos na política, indígenas, ribeirinho e etc. E tal. Porque a sociedade precisa compreender que nós somos múltiplas. A sociedade ela é múltipla. Essa, essa, essa falácia dessa ideologia que foi criada, que pertencer à sociedade é ser branco, é gênero, é coisa do passado. Hoje nós queremos uma sociedade que respeite a todos, porque por mais que não queiram, essa pátria chamada Brasil, ela também pertence como pertence a todos nós LGBTs brasileiros. Muito obrigada, vereadora. Também deu uma aula aqui de como é que foi construída essa política de cidadania para a população LGBT. E eu gostaria de abrir um, um assunto também é, aqui com o Leonardo Pinho, é, eu tenho a impressão, quando eu vejo esse debate sobre saúde mental na imprensa, na opinião pública, que isso é tratado na esfera individual. É, tem, a gente vê um monte de dicas, como é que você cuida da sua saúde mental, terapia, medicamento, ou floral, enfim. Eu acho que é, seria importante a sociedade saber que essa é uma ação pública também, né? o cuidado com a saúde mental. E gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que a sociedade pode se organizar contra essa é, contra-reforma? É, e de que forma as pessoas podem se engajar nesse movimento pela saúde mental coletiva? Obrigado, Rosa. É, na verdade, a gente está conversando aqui, obviamente, de políticas públicas. Quando a Filipa conta a historicidade de reconhecimento, por exemplo, da LGBTfobia, etc., nós estamos falando das esferas públicas, se comprometerem com o processo civilizatório. Nós estamos falando de civilidade, nós estamos falando de democracia. E falar de democracia é fazer com que a política e os direitos previstos na Constituição cheguem a todos, a todas e a todos. Por que, Rosa? A nossa Constituição não diz assim, você tem direito à saúde, à educação, a transporte, etc., vírgula. Menos se for louco, para usar os termo aí comum usuário de droga, menos se você for pessoa trans. Não. A Constituição diz que é para todos e todas e todos É para todo mundo. Então, esse é o primeiro paradigma. É, quando a gente constrói a democracia, não existe democracia que não ganhe o sentido de que a gente da área de direitos humanos diz da progressividade dos direitos. O Brasil não pode olhar para o retrovisor. O Brasil precisa, a cada governo, avançar, porque ele tem um compromisso assinado nos tratados internacionais de que as políticas públicas para a população não vão regredir, e sim progredir, progressivamente, mais e mais pessoas acessando seus direitos. Então esse é o primeiro paradigma. O segundo, que não, a, a saúde mental, obviamente, existe uma série de é, tecnologias de aspectos clínicos que tratam sobre o indivíduo, sobre a individuação, a individualidade das pessoas. Só que uma política pública para o setor não é baseada em experiências individuais, mas sim com a construção de equipamentos de base comunitária que aproximem as pessoas. Por exemplo, a gente precisa de CAPS 24 horas nas periferias. Nós precisamos de CAPS infantil de jovens a CAPS IJ. Nós precisamos de unidades de acolhimento para acolher pessoas que estão em uso problemático ou nocivo de drogas. Nós precisamos de residências terapêuticas para tirar as pessoas, ainda que vivem em manicômios, para viver nas cidades. Nós precisamos de unidades básicas de saúde cada vez mais amplas e mais perto da casa das pessoas. Nós precisamos... É, de consultórios na de rua que vão chegar nas pessoas em situação de rua. Nós precisamos fortalecer o programa Saúde da Família. Infelizmente, essa pandemia mostrou a importância do SUS. Eu falo infelizmente porque nós temos, por negligência, mais de 600 mil mortos no Brasil. E, agora, imaginem se não tivesse o SUS. Então, hoje, a população comum, times de futebol estão saindo com o nome SUS nas camisas, porque reconheceu que a maior conquista da Constituição Brasileira é o SUS. Agora, não dá para continuar a fortalecer SUS se tiver emenda constitucional 95. Então, eu já queria chamar todos que nos ouvem a se unir aos movimentos das entidades sociais a lutar para é, a revogação que está no Supremo Tribunal Federal sendo julgado da emenda constitucional 95. E para nós, Todos nós que queremos um novo Brasil, precisamos nos envolver no debate político. ano que vem é um ano eleitoral no Brasil. E precisamos de um programa de reconstrução nacional, porque foi feito um desastre nas políticas públicas. Todas as conquistas civilizatórias estão sendo jogadas na lata do lixo. Então nós precisamos de um programa de reconstrução nacional. E esse programa de reconstrução nacional precisa dar centralidade ao Sistema Único de Saúde, ao Sistema Único de Assistência Social, à ampliação das universidades, enfim, ao conjunto de políticas públicas. Agora, Rose, é impossível ter reconstrução nacional sem a revogação da Emenda Constitucional 95. Essa é uma luta estratégica que todos nós temos que nos envolver nós precisamos nos envolver para garantir o direito à saúde, ao, ao fortalecimento do sistema único de saúde, a recompor o orçamento. E no caso da saúde mental e da política de drogas, nós precisamos ampliar e qualificar a rede de atenção psicossocial, a RAPS. Tenho certeza, Filipa que precisa ampliar em Araraquara apesar de ter um governo que teve uma posição acertada e que foi duramente atacado durante a pandemia, mas falta, eu sei que falta ainda, muitos CAPs para ampliar, muitos CAPs 24 horas, leitos em hospital geral, e isso só se faz se a gente direcionar o orçamento federal para cumprir a Constituição. Então o Programa de Reconstrução Nacional do Brasil precisa das promessas que são legais na, na, na, na Constituição, como a Filipa falou, chegar a todos e todas. Essa é a meta de um programa de reconstrução nacional. E para a saúde mental e a política de drogas, nenhum centavo para instituições privadas que lucram o isolamento e a exclusão social. Todo o dinheiro público para ampliar a rede de atenção psicossocial, porque falta dinheiro para o SUS e para o SUAS. Para ampliar os equipamentos de base comunitária. Rose, essa é a luta. Lutar para que nenhum, nenhum centavo do dinheiro público vá para essas instituições privadas que lucram com o sofrimento. Que lucram com a violência contra a população trans. Que lucram com o sofrimento das famílias que, por falta de assistência, ficam desesperadas. Usam o desespero das pessoas para vender uma falsa solução. Usam o sofrimento das pessoas para lucrar com o isolamento, com a situação, exclusão social. Então, nenhum centavo. O programa de reconstrução nacional precisa deixar isso claro, que todo o dinheiro público vai ser para ampliar a rede de atenção psicossocial, ampliar os serviços do SUS e dos SUAS. E, logicamente, a revogação da emenda constitucional 95. Essas são as principais bandeiras que precisam a ter centralidade. Sabe por que eu termino aqui? Porque quando começam a tirar de circulação a população de rua, começam a financiar o isolamento e a exclusão social das pessoas com saúde mental ou drogas. Quando começa a virar discurso político, a falácia, a mentira, que essas clínicas também fazem, viu, Filipa? A chamada cura gay. Quando um trans, quando um pop rua, quando um louco ou um drogado, para usar os termos do senso comum, começam a sofrer higienismo social, esse é o termômetro da democracia. A democracia está em cheque. A democracia está em regressividade. Então, reconstruir, Construir né, um, um programa de reconstrução nacional é o compromisso com a Constituição e com a democracia e para uma democracia em que os direitos humanos é para todos. E isso significa usar o dinheiro público para fortalecer as políticas públicas e não para meia dúzia ganhar dinheiro com proselitismo religioso. E eu falo isso com muita tranquilidade, viu, Rose e Filipa? Eu sou católico, sou praticante, sou da Conferência né, sou da, da Sociedade São Vicente de Paulo, eu sou confrade vicentino, então não tenho problema nenhum com a religião, com religiosidade, porque algumas pessoas confundem essa crítica com atacar a religião. Ao contrário, nós queremos um Brasil laico para que todos e todes possam expressar sua religiosidade. E as políticas públicas têm que res respeitar a religiosidade do povo. Agora, o que nós não aceitamos é o uso da religião, proselitismo político, para violação de direitos humanos, para imposição de processos identitários. Porque nós que acreditamos num Deus de amor, o amor é para todos e todes, não é só para os escolhidos. E você quer demonstrar amor, esteja no meio da pop rua das populações que mais sofrem. É por isso que queremos uma saúde mental de base comunitária, pública e não segregativa. Rose Filipa, Filipe, porque queremos e sabemos que a democracia é antimanicomial. Obrigado pela oportunidade do debate. Nossa, maravilhosa essa conversa aqui com vocês dois. É, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. É, eu gostaria então de abrir para cada um de vocês mencionarem, falarem um pouco sobre coisas que ainda não foram ditas aqui, nessa nossa conversa, e agradeço já de antemão a vocês dois por terem aceitado o nosso convite, foi muito, muito, muito interessante, muito, é, muito bom esse diálogo mesmo, esses dois temas se comunicam muito, e eu só agradeço a vocês. Começando pela vereadora Filipa, por favor. Rose, imagina, eu que tenho que agradecer de verdade o espaço por fazer por fazer, fazer, ecoar a voz dessa travesti aqui. Leonardo, muito obrigado, com certeza eu saio desta live com muito mais conhecimento também, e com certeza você irá me acompanhar na luta e na defesa que faria aqui em minha cidade. Isso que é muito é, importante para nós. Queria dizer para vocês que nos estamos assistindo, que vocês de fato compreendam o que eu trouxe, que Leonardo trouxemos, e que também se juntem, se unem a nós na defesa pelos direitos humanos, na defesa pela dignidade humana, na defesa daqueles que tanto precisam do Estado brasileiro. Fico o convite também para vocês me acompanharem nas minhas redes sociais, @felipa_brunella no Instagram, no Facebook, e vamos nos continuar, nos fortalecendo e fazendo com que nossas vozes ecoem por todos os espaços possíveis. Porque sozinhas nós podemos até ser derrotado, mas quando nós nos juntamos, amor não tem para ninguém. Então, ó, um grande um grande beijo afetuoso e solidário a todos vocês muito axé a nós e muitos, muitos, muitos anos de vida ao Reconexão Periferias, esse programa maravilhoso da Perseu Abramo. Ó. Um beijo maravilhoso. Então agora eu vou passar a palavra para o Leonardo, para ele também fazer aí a sua, a sua fala final. Por favor, Leonardo. Então, eu queria agradecer à Fundação Perseu Abramo, à Reconexão Periférica, aí trabalhei muito com o Arthur Henrique, Agradecer muito ao Arthur, né, que está cumprindo um papel importante, minha amiga Leia também, que trabalha aí, né, nesse projeto tão bonito, a Rose aqui, muito obrigado por esse espaço. Quero convidar todos e todas a ler a edição, essa, essa, essa publicação do Reconocção Periférica com o tema Saúde Mental. Eu assino um texto com a doutora Ana Pita, que ajudou a construir os primeiros CAPs no Brasil, foi coordenadora nacional de saúde mental, uma referência histórica para todo o campo antimanicomial e da saúde pública brasileira, em que a gente fala de como a democracia antimanicomial, a gente explica essa perspectiva. E quero convidar a todos a acompanhar também a Abrasme nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá o arroba Abrasme e o nosso site abrasme.org.br. Fico à disposição da Fundação Percebo Abramo, fico à disposição da, com a vereadora Filipa do seu mandato, é, posso ir a Araraquara, é, posso fazer diálogo, a gente conversar com os CAPs, com os profissionais, com os usuários, com as usuárias, para construir, porque a nossa saúde mental no Brasil foi construída com muita luta. E é com muita luta que nós vamos derrotar a contra-reforma psiquiátrica. E convido a todos e todas a participar das Conferências Populares de Saúde Mental que estão acontecendo por, pelo, por todo o Brasil, em maio, que é o mês da luta antimanicomial, nós vamos realizar a 5 Conferência Nacional de Saúde Mental, convocada pelo Conselho Nacional de Saúde, porque enquanto eles estão com canetadas em gabinete, com medidas infralegais, nós vamos responder com mobilização popular, comunitária, e construir uma grande 5 Conferência Nacional de Saúde Mental. Porque com a gente... Nós não temos medo do contraditório, nós não temos medo é, de quem pensa diferente, ao contrário, nós queremos sim o debate público, nós queremos sim fortalecer a democracia, nós queremos sim contradições, visões diferentes porque a nossa democracia é antimanicomial. E que o programa de reconstrução nacional desse país, que eu sei que a Fundação Perseu Abramo está ajudando a construir, com grandes debates como a gente fez hoje aqui, estão acontecendo muitos outros debates, tenha centralidade numa política pública de saúde mental e drogas, pública e não segregativa. Nenhum centavo para a indústria de leitos privados, pelo fortalecimento do SUS e do SUS, e pela revogação da emenda constitucional, 95. Muito obrigado, pessoal, Abramo, muito obrigado, vereadora filipa a democracia é antimanicomial. Valeu, gente. Obrigada a vocês dois mais uma vez, e também a todas e todos que nos acompanharam até aqui. O nosso programa termina aqui, e eu aproveito para lembrar que todos os materiais do projeto Reconexão Periferias estão disponíveis no site da Fundação Perseu Abramo. Uma boa tarde para todos.